Bom dia, meu nome é Hélida, eu vou mostrar aqui o que, eu, o que eu costumo fazer com a separação do lixo, né? Porque eu penso muito nessa questão do catador, né? E eu tenho um amigo que ele é catador e ele às vezes me dá algumas coisas que eu falo assim, caramba, se eu fosse comprar... Então assim, eu penso muito nele e nos outros, né? E eu costumo fazer assim, mais ou menos assim, quando eu faço a fritura, eu deixo o, a panela lá esfriar, o óleo esfriar, e eu armazeno o óleo em garrafas, assim, garrafas pet mesmo, porque depois de frio você pode colocar, e esse óleo aqui a gente doa para o projeto onde a gente faz parte, onde a gente participa, porque esse óleo é vendido, então quiser você pode vender ou você pode já deixar assim para quando o catador pegar ele também pode estar fazendo essa venda para gerar renda para ele vidros muitos vidros eu aproveito também para colocar utilizar coisas né e às vezes a gente vai nessas lojas de decoração essas lojas que vende coisas para casa e a gente vê lá o pessoal vendendo os vidros então eu mesmo aproveito os meus vidros e se você quiser, você pode decorar, tampa, pintar, e vai ficar igualzinho aquele da loja que é 30 reais, 20 reais e você vai ter reaproveitando seus potes. Mas também costumo separar eles. As, as garrafas plásticas, essas eu não utilizo muito, ainda mais que essas são separadas Então eu junto todas, vou, vou guardando, guardando. E depois, quando tem uma certa quantidade, eu costumo colocar elas lá pro no lixo, né? Que aí, se o catador se vê que serve, não sei, aí ele pega. E essas embalagens também, que geralmente vem de carne, de queijo, sei lá, coisas. Também faço esse descarte. Eu vou juntando e depois, quando tem um verde que tá muito cheio, que vai estar aqui, aí eu faço esse descarte também. Geralmente o lixo que vai sempre segunda, quarta e sexta, que é quando é o dia de lixo aqui no bairro de Honório, E a gente faz mesmo aquele lixinho de papel, é, pacote de biscoitos, essas coisas que a gente descarta Quando eu tenho folhas e cascas, eu reaproveito também na terra eu boto no vaso de planta e quando jogo na terra mesmo, onde tem as árvores ali atrás da minha casa fortificando a terra. Então assim, isso, esse é mais ou menos o que eu faço. Eu não sou uma pessoa também de, de gerar muito lixo, eu procuro comprar coisas para gente reaproveitar, coisas que se tem um produto lá no sachê, aí você compra e bota no pote, o leite em fora, mesma coisa. Por que isso? Para a gente ter mais consciência de, do planeta, né? Isso aqui parece pouco, poucas ações. Às vezes eu pensar, eu faço isso O meu vizinho não faz Mas a minha parte eu estou fazendo E com certeza Vai valer a pena né? Então eu acho que nesse momento de, Nessa situação que a gente está passando Dessa pandemia né? Acho que a gente pode refletir melhor E pensar também Nessa questão do catador De estar tá também Proporcionando qualidade Para ele, para o trabalho dele também né? Porque ser catador trabalho, né? Eu fico pensando se não tivessem eles também para estar tá fazendo essa questão da, da, do reaproveitamento da reciclagem, né? Estaria muito pior, né? Então, valorize o catador valorize a pessoa que está lá passando na rua, muitas vezes de madrugada, sai cedo e sempre que possível você pense, quando você estiver organizando seu lixo pense que dali pode sair o sustento de alguém, tá bom?